Que o Bolsonaro, que o Bolsonaro, que o Bolsonaro. Meu Deus, Dilmo! Vira a página! Que cara chato! Vamos mostrar as principais notícias de hoje dessa tarde para vocês. Vamos falar sobre o início da CPI dos Atos Antidemocráticos. Do Dilmo né? novamente, falando do Bolsonaro e ameaçando limpar o nosso país da direita. Algo que, se olharmos para a história. Só pode dizer uma coisa, paredões de fuzilamento vem por aí, certo? Temos que falar ali sobre o primeiro protesto que o desgoverno Dilma está encarando no nosso país. E, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês algo que eu achei que era mentira do Twitter, que era fake news. Primeiro, tem esse filme, certo? Onde tem um desastre uh, ecológico por causa de um, um choque de trem e aí nessa mesma cidade desse filme chamado White Noise ou barulho branco nessa mesma cidade de fato acontece esse mesmo desastre e agora né, o mundo inteiro corre risco pelo jeito meu Deus o que é isso cara? tá fumaça tóxica e pânico roteiro de filme da Netflix vira realidade nos Estados Unidos. Quando eu vi isso aqui, eu falei, mano, eu não acredito. Eu não acredito, vocês estão viajando, não é real oficial, tá? E só para concluir também, no final desse vídeo a gente vai fazer o um sorteio da nossa sexta rifa. Vendemos as 200 rifas. Alguém vai receber 700 conto no Pix ou um celular Samsung A03, depende da escolha. E temos o seguinte aqui, então. O descarrilhamento de um trem com material tóxico em um raio causa pânico há uma semana em este Palestino e mexeu com os moradores que viveram um cenário muito parecido mas fictício ao participarem do filme ruído branco a produção também trata de um desastre químico causado por um trem e usou a cidade como cenário e alguns moradores configurantes figurantes tipo What tipo achei cara um figurante viu na pele uma cena semelhante à que gravou. Ben Ratner, 37, participou do filme com a esposa e os filhos. A família aparece dentro do carro em um engarrafamento, tentando deixar a cidade após uma sirene de alerta. Os Ratner foram obrigados a sair de casa. De fato, as autoridades locais ordenaram a evacuação, forçando-os a se hospedarem na casa da sogra de Ben. Ratner admite que não consegue mais ver o filme. Viver o que antes era só uma cena de ação fez o norte-americano sentir a vulnerabilidade que o diretor queria passar na tela. Não sabemos exatamente qual era o perigo. Foi intenso. Houve comoção, helicópteros e pessoas fugindo da cidade. A primeira metade do filme é quase exatamente o que está acontecendo aqui. Não consigo mais assistir ao filme até o final. De repente, chegou muito perto do que estamos vivendo. então Completamente surreal. E aí? tá? Só que tem um problema. Isso daqui é tóxico para um caramba. Um gás incolor, o cloreto de vinil, era transportado em mais de 20 vagões. A substância é usada em produtos plásticos e embalagens. Ao ser queimado pode gerar fosgênio, que é altamente tóxico e foi usado como arma química na Primeira Guerra Mundial. Então aí vai mais poluentes para o nosso ar, tá? Mas vamos aqui voltar ao Brasil. A gente tem falado tanto sobre a queda do Dilma, que está sofrendo problemas com o Centrão, algo que a mídia não está explorando ainda, mas aqui temos mais dois episódios sobre isso, certo? Primeiro, bancada da Bíblia se coloca como forte oposição ao Dilma, certo? Como a gente sabe, essa daí é a maior bancada que nós temos. Então, nesse momento, o Dilma está bem ferrado, principalmente aqui, porque o Congresso quer dificultar financiamento internacionais do BNDES. Eles acharam que ia ser festa, que ia gastar todo o nosso dinheiro, que depois que o Bolsonaro caísse, ficaria tudo livre para ele. Não parece que vai ser bem assim, não, né? O Centrão é a fatia do bolo dele, certo? Aí vamos... Aqui é essa informação, que é muito importante. É a primeira ali, protesto e paralisação que o desgoverno do Dilma está enfrentando. Piso salarial da enfermagem. Enfermeiros e técnicos de enfermagem fazem protestos e paralisações em Pernambuco. Tá? Veja as últimas notícias. Não querem pagar cerca de 2 mil profissionais participando do ato em Recife. E podem ter certeza que isso aqui é só o primeiro de muitos. Alguém lembra de alguém fazendo protestos contra o Bolsonaro? Começou, gente. Sabe? O Dilma sabe que vai cair. E esses daí vão falar o quê? Fora Bolsonaro? Vou pedir fora Lula? Né? Quem vocês acham? Que partido que controla o Recife? Chuta aí nos comentários. Certo? Agora vamos lá ao Dilma. O Bolsonaro? O Bolsonaro? O Bolsonaro? Meu Deus, vira a página, Dilma. Que chato você é. Em evento de aniversário do PT, Dilma ataca Bolsonaro e Demer. Oh, meu Deus do céu. Segundo o chefe do executivo, o povo brasileiro, de maneira geral, ganhou mais durante os desgovernos Lula 1 e 2. Um dos melhores momentos da história deste país foi no meu desgoverno, em que banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou, frisou. E agora dizem que Dilma vai voltar? Vai voltar Dilma, que dona lindo pariu, mas governar um país de forma que ele tem que ser desgovernado, que sabe que não pode esquecer das origens, conforme disse. Esse Dilma que veio hoje é o que passou fome, que comeu pão pela primeira vez aos 7 anos de idade. Esse Dilma é o que vocês vão para deixar que nenhuma criança possa morrer de fome neste país. Ele acha que ele ainda está em campanha, gente. Ele ainda acha que está em campanha. Este país só será construído se o PT cumprir sua responsabilidade em razão do seu nascimento. Blá, blá, blá, blá. Continua culpando tudo Bolsonaro e acha que ainda está em campanha. Cara, você já ganhou. É hora de mostrar esse trabalho todo. Cadê a picanha? As pessoas estão esperando, Dilma. Estão esperando. E aí, vamos a esse partidico vídeo que está viralizando em todas as redes sociais, tá? Vamos ver o que o Dilma faz uma promessa aqui. Nada é simples, não é mesmo? Vamos lá, solta a produção. Mas vocês precisam compreender. Que nós recebemos um país em Nossa, que 2023, muito pior do que aquele que nós recebemos em 2003, muito mais em Já tá dando a desculpa. Ai, tá muito ruim, tá muito ruim. O Iboveto tá máximo de 100 mil, o dólar tava baixo, emprego pra caramba, era só continuar o trabalho, mas é muito ruim muito ruim porque é muito fácil falar né civilizado a sua máquina pública muito mais gente que não tem direito que entrou nessa máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo você tem noção que o nosso presidente é continua analfabeto mano meu Deus não sabe mal falar fazer um processo de limpeza Opa! E fazer... Um processo de limpeza Para tudo aqui, para tudo aqui Volta, Dilma da máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo Para fazer um processo de limpeza E fazer com que Aquelas pessoas que pregam o ódio Aquelas pessoas que vivem xingando As pessoas na rua Ofendendo as pessoas na rua Que essas pessoas sejam isoladas Da sociedade brasileira Opa, opa, opa A Perseguição do Reich O Dilma vem aí Vem aí, vai ter uma limpeza generalizada da população que xinga os outros. Olha o nível que chegou isso daqui, cara. Carta branca para perseguir. Pessoas que xingam os outros nas ruas têm que ser limpos agora. Foda-se! Aqueles que roubam, matam, né? fazem todo tipo de coisa horrível, os mafiosos, o crime organizado, esses daí estão comemorando. O problema são essas pessoas que xingam os outros nas ruas. Porque a sociedade, a sociedade brasileira não pensa assim, não é assim e não quer isso. Ah tá, porque é ele que manda, ele que escolhe por todos nós. Então pode ter certeza que o raio do Dilma vem pesado aí, tá? Por último, pode ter certeza aí que vai ter a CPI dos Atos Antidemocráticos agora. Eles aprovam a convocação de Torres e mais oito. Meu Deus do céu. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Andressa Torres, e outras oito pessoas serão convocadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, por que eu não vou ser convidado? Por que eu que fiquei ali dois meses avisando sobre essa porcaria de do Piniquim não vou ser convidado? Porque, claro, eles precisam de narrativa para continuar culpando a direita. Então vai ter um monte de gente aí que ninguém nunca ouviu falar, mas que precisam colocar lá para simplesmente tirar narrativa, certo? E, por último, nossa sexta rifa foi concluída aí, certo? 200 rifas compradas. Aí vamos fazer o seguinte, eu tô com o site sorteador.com.br Vou sortear um número entre 0 e 199, certo? E aí é o seguinte, o vencedor pode escolher ou 700 reais do Pix Ou um celular Samsung A03 no mesmo valor, certo? Entregue na sua casa Então vamos lá, tá? O número está de 0 a 199 que as cifras vão de número 0 a 199 E é isso, gente, é isso O que vai ganhar? Quem que vai ganhar? 5? 4, 3, 2, estou com medo. Uh! Obrigado ao sorteador.com.br, ótimo site. Número 150, que tem a data do sorteio para vocês verem, tá? Esse vídeo eu vou postar às 17 horas, então não teria tempo de editá-lo em 13 minutos, tá bom? Então foi aqui em fevereiro. Cadê? Porque tá 4 de fevereiro de 2023, às 16 horas e 47 minutos, certo? Quero agradecer a todo mundo aí que apoia o canal, fiquem de olho esperando a nossa sétima rifa. Tamo junto, muito obrigado. Né? Vou contatar quem for o número 150 no seu e-mail e também no seu WhatsApp. E até a próxima. Tchau, tchau.